A gente continua trazendo informações, agora aqui continuamos no centro-oeste de Minas, e um homem de 40 anos com mais de 150 passagens criminais, ele foi detido após ser flagrado furtando 2 mil reais num restaurante no centro da cidade de Arcos, aqui no centro-oeste de Minas. Conforme a polícia militar, o criminoso entrou no estabelecimento e pegou a bolsa de uma mulher que estava com dinheiro. Quando a vítima percebeu que a bolsa, Havia sumido, ela chamou a polícia. O homem ainda estava próximo ao local do crime e foi preso em flagrante. Os militares também conseguiram recuperar o dinheiro e a bolsa para devolver a mulher. O homem é natural de Lavras, no sul de Minas, e está morando em Arcos há pouco tempo. Ele tem passagens por furto, roubo, lesão corporal, desobediência e porte legal de arma, entre outros crimes... É só no Brasil mesmo que acontece uma situação dessa.